Até que ponto numa negociação você deve dar o primeiro número? Um Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda. Muita gente insiste que o primeiro número nunca deva ser dado pelo vendedor. É bobagem, né? Se você manda uma proposta para o cliente, quem deu o primeiro número foi você. A não ser que você conseguiu conversar com esse cliente antes de mandar a proposta e ter uma ideia de qual seria a estimativa dele de investimento. Se o comprador é esperto, ele nunca vai lhe dar o número real. Por isso, o número que ele passa também não serve muito de base. Eu não tenho problema nenhum em dar o primeiro número, porque eu já dou um número suficientemente alto que atenda às minhas necessidades e, se precisar, eu consigo justificar por que, que eu estou diminuindo. Eu faço uma proposta com bastante coisa, com bastante, vamos dizer, elementos que talvez sejam até supérfluos. E se é necessário reduzir o custo, o valor daquilo, eu vou tirando uma coisa, tirando outra, até chegar ao número que o cliente precisa. Por exemplo, imagine que eu estivesse vendendo um carro. Eu primeiro mostro um carro com todos os acessórios, do top de linha. O cliente fala, não tenho esse dinheiro, não tenho esse recurso, eu vou tirando isso, vou tirando aquilo, até chegar no número que ele precisa. O inverso é muito mais difícil. Então, se você puder, dê o primeiro número, mas com certeza daquilo que você está fazendo. Surpreenda e ancore o seu oponente, o comprador, e ele já vai começar uma contra-oferta do número mais alto do que se ele iniciasse o primeiro número na negociação. Não tenha receio, pague para ver de vez em quando, tá bom? Gostou da dica? Clique no like, assine o nosso canal, estimule outros vendedores a assistirem a esse vídeo. Porque a dica pode ajudar todo mundo a vender mais e ganhar mais. Grande abraço e até a próxima.